A intenção de Euclides da Cunha não foi escrever um livro de ficção. Inclusive, você lendo o prefácio, você percebe que ele fala do possível julgamento dos historiadores futuros que vão ler Os o, o Sertões. Então, ele está implicando que o livro é um livro predominantemente de história. Ele quer contar a história. Agora, dito isso, não é um livro de história no sentido mais tradicional, que você tem uma certa uh, linha de Tempo, cronológica. É? O que ele quer é estudar o fenômeno Canudos. Ele vê que, para entender a, a luta, ele tem que entender o homem. É? O homem, em primeiro lugar, é o, é o Antônio Conselheiro, e depois os, os sertanejos. E, para entender o homem, ele tem que entender o lugar, a terra, onde ele nasce e onde ele vive. Quando ele olha os Sertões, como, já como livro, e sabendo desse cabedal de leituras que ele tinha, né, sendo uma pessoa tão erudita, ele só podia trazer para aquele livro todo o conhecimento que ele tinha. E aí você vai ver, então, o que eu chamo de vários discursos, de várias disciplinas, o discurso da geologia, o discurso, inclusive, da arquitetura, na descrição dos dos edifícios das casas o discurso militar com termos técnicos e ele tem aquela grande também facilidade de poder descrever que é a mesma que você encontra nos romances certo então uma certa linguagem ou várias linguagens ligadas a essas áreas que eu mencionei né? estudos militares arquitetônicos Uh, então uh, geologia uh, que são muitas vezes bem técnicas as palavras então uh, isso ele junta tudo não né? junta tudo e uh, faz de um livro um complexo que é uh, ao mesmo tempo história mas você tem ali um tratado de sociologia praticamente não é para poder entender há algo de antropologia também no estudo e no interesse que ele tem. História das religiões, história militar. E, enfim, é um, é, é um conjunto de conhecimentos extraordinários.